campanha evangelística Impacto Vitória 2023 chegou. Ela traz o tema, não é culpa sua. A campanha tem como objetivo conscientizar os brasileiros sobre os fatores de risco, sobre os sinais de alerta e as formas de ajudar as pessoas que estão sofrendo de ansiedade e pensamentos depressivos. Deus chama você para ajudar a levar esperança aos que sofrem. Vamos juntos todos os sábados do mês de agosto participar da campanha Impacto Vitória 2023. Conto com você!